de trabalho, trabalhadores em minas de carvão, em minas é, gerais, de... É, é, é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 Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro de tudo o que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.